quarto episódio do Hell's Kitchen foi apimentado. Quem aqui escolheu? Não. Oh, não, não, não, não, chefe, essa não. Se a gente ganhar, eu como. Pode pegar uma aqui então, Júlio. Nossa, cara, Júlio. Depois de mais uma vitória do time azul... Nem o casal resistiu à pressão. Tá esquecendo que é o estresse que a gente tá. Então é então, então que tá você tem que, tem que... Mas quando é você... É, eu não sei é hora nenhuma. Se for pra gente entrar em contenda aqui, eu vou pegar minha dona e vou embora pra casa. Pô. No jantar, Júlio se atrapalhou na Praça das Massas. Economizando ervilha por quê? Vamos botar mais. Aqui tá quente, é até um só pra primeira ah. mesa. Tá bonito, esse aqui tá bonito. Toma aqui que eu faço outro. Vou tirar outro risoto. Por que não faz uma por uma? O risoto tá aqui, fazendo aniversário já. Parabéns pra você. E acabou eliminado do Hell's Kitchen. Tu me traz seu domo. Hoje, os 12 profissionais se enfrentam na disputa mais doce da competição. 64. Esse foi um chute convicto. Que encaram a doçura do chefe Carlos Bertolazzi. Eu achei a sua ideia sensacional, mas não para gastronomia, talvez para construção civil. Quem vai escorregar no jantar de hoje? Eles estão tão perdida que nem com o ex, vocês conseguem sair daqui hoje. Carrie, Carrie, you're lost. Não! Começa agora o programa mais explosivo da TV. Bom dia. Bom dia, chefe. Uma das coisas que eu já percebi é que vocês têm conhecimento. Prestem atenção em todos os sentidos de vocês. Que é disso que vocês vão precisar para se dar bem na prova de hoje. Eu sou boa de paladar, eu presto bem atenção em sabor, em cheiro. E... Vamos fazer sobremesa. Mas não é qualquer sobremesa. É sobremesa com chocolate. Eu, particularmente, não sei porque existem as outras. Eu sou fã de chocolate, 80% das minhas sobremesas vendidas têm chocolate e, por mim, eu descartaria todas as outras. Para falar de chocolate para vocês, nós vamos receber agora o chocolatier Ale Costa, presidente e fundador da Cacau Show. Tudo bem? Tudo bem? Como vai, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, é. chefe. 26 anos trabalhando com chocolate. 26 anos, desde 17 anos Bastante. de idade até hoje. Nossa, tá na frente do dono da Cacau Show, é uma experiência incrível. É importante falar que a gente vai trabalhar aqui com uma linha especialíssima da Cacau Show, que é a Bendito Cacau, que tem chocolate de origem de várias partes do mundo, inclusive um deles... Você produz desde o cacau. A linha Bendito Cacau nasceu para fazer esse culto ao cacau. Né? Então, produtos acima de 50% de percentual de cacau na Cacau Show hoje, leva essa marca, a nova marca Bendito Cacau. Né? Nós cuidamos desde a plantação do grão até o produto acabado na loja. Passa assim um momento de criança, se querer degustar todos os chocolates, sair experimentando. Enquanto o Alê estiver falando sobre cada um dos chocolates, vocês vão poder provar os chocolates, ok? E façam isso com a cabeça, com o coração, com tudo que vocês tiverem. Eu vejo aquele tanto de chocolate, cacau mesmo. É um grande alívio. Eu falo, pelo menos a prova, se a gente não ganhar, a degustação vai ser ótima. Nós vamos começar então com o chocolate feito com cacau do peru. É importante vocês primeiro sentirem uh, o cheiro, é 50. né? Esse é 64, 64, com cacau do Peru. Lembrando que é um blend de Trinitário e Cliolo, que é um cacau bem frutado, com um toque de flor, né? Uh, já vamos aqui para o 65. Esse cacau é brasileiro, Esse é brasileiro, é do norte do Espírito Santo. A linha Bendito Cacau nasceu para isso, poder ensinar para os consumidores a diferença. Primeiro vamos sentir o cheiro. Dá pra sentir no nariz fruta vermelha. É, é isso normal aí. É isso mesmo? É normal, fruta vermelha, tostado e café. Bem legal porque cada um tem um sabor bem específico, dá pra sentir um aroma de café em um, uma coisa mais frutada na outra. Vamos lá pro terceiro então. Vamos lá pro terceiro, então, terceiro 70%. Comé, 70% que é a Ilha do Chocolate, especiarias, café e amoras negras. Pra mim é um pouco complicado, né? Ter que memorizar os sabores, né, os aromas dos do chocolates. Ele é mais intenso, e encorpado, é feito com cacau forasteiro. Ele tem uma acidez refrescante. E o último, meninas, o ganda 80%. Ai, você falou é interessante, porque 80% ainda os consumidores acham que ah, ele vai ser super é, amargo e eu... tal, mas ele está bem equilibrado. É novo. de novo, né? fermentação e a torrefação do, do chocolate. Tudo isso é sensacional de conhecer, de aprender, porque até então eu não sabia. Um a um agora, vocês vão vir aqui e vão provar às cegas um dos quatro chocolates. Bendito Cacau. E vão ter que adivinhar qual vocês provaram. Nossa! Tem várias outras coisas que são boas fazer com os olhos fechados, né? Assim como dar um beijo e tal. O chocolate é um prazer a mais também. Individualmente, quem acertar vai ter uma hora para fazer essa prova. Quem errar vai ter metade desse tempo. O tempo aqui é super relativo. 30 minutos às vezes parece 3 horas, ao mesmo tempo parece 3 minutos. Zé Maria... É muito difícil você captar o sabor, assim, porque eles são, são aromas, é um chocolate muito rico. Peru, 56%. 60... 64%. Eu esqueci a porcentagem. <risos> Mas é ser o Peru. Peru? Não, Decide é o do Peru. Eu... O 64. É o Peru, eu esqueci 64. a porcentagem correta. Ok. Parabéns, você errou, é o Santo Tomé, 70%. Isabela! Acertar o tipo de cada chocolate pode ser gostoso, mas não é fácil. Esse é o do Brasil. Um pouco mais longe que isso, esse é da Uganda. Ah. 64%, chefe. 80%. O do menor para o maior é o terceiro? É o quarto. É 70%. 80%. Passou perto, errou por 5%, só Chefe, 75%. Não temos essa opção. <risos> 64%. 70%. Ah, era é o 64. Era o 65. 64. Parabéns, 80%. Cerrou completamente. De um extremo ao outro. Nossa, esse, cara. Esse foi um chute um convicto. Um Não foi chute, chefe. Sabe o que eu gostei em você? Uhum. Você falou com tanta convicção. Se você tivesse acertado, eu ia achar que você manjava pra caramba. Uhum. Obrigado, chefe. 64%, chefe. Parabéns, Diego. Acertou. Uhum. É. Top, negão. Ô Diego. 70%, chefe. Parabéns. Aí, garota. Aí, garota. Olha a cara do Renan todo orgulhoso. <risos> 65%. Parabéns, Rodrigo. Vocês agora então vão criar a sobremesa, que obviamente tem que ter chocolate. Diego, Rodrigo e Ana vão entrar na cozinha. O resto vai esperar meia hora para entrar na cozinha e todos vão entregar sobremesas para a gente degustar no final do tempo. Tá valendo? Ah, galera, arrebenta com essa uma hora, hein? O tempo de uma hora é um alívio. É muito mais fácil você raciocinar com meia hora de margem. Pelo amor de Deus, ela tá fazendo duas vezes de brigadeiro, não precisa disso. Ah, você não precisa então, então. Eu pretendo fazer um brigadeiro de goiabada, com cacau do Pará e queijo pecorino por fora. Você não tá fazendo brigadeiro, né? Sim, chefe. Tá? Pronto. Com uma hora você vai fazer brigadeiro pra gente? Sim. Sim, estou segura da minha receita. E vocês, estão aproveitando bem o tempo? Ah, por enquanto, chefe. Sim, chefe, fazendo uma massinha aqui. Fica confortável pra gente, porque a gente tem um time a mais do que eles pra pensar numa sobremesa bacana. Valendo! Agora vai. Não é pra destruir a cozinha, Leonardo. É pouco tempo pra você criar alguma coisa. Passando. Passando. Tô até com medo de ficar aqui no meio, que a gente vai ser atropelado. Foi só um escorregadinho. Acho que não foi um tombo tão feio assim. Acho que eu até caí com classe. Conhece Pollock? Não. Um pintor famoso. Fazia umas obras mais ou menos assim. Você sabe o que você está fazendo, Val? Sim. Mas aquilo ali era irrelevante. Aquilo ali era só para decoração. Ô, Isa, Isa, Isa. Isa, só uma coisa. Vê se você quer é pegar é um salgado, amor? Eu acho que a Ana é insegura, porque ela me deu até um pedacinho do que ela fez pra experimentar. É. Eu ia passar queijo por fora, tô achando que eu vou passar castanha, o que, que você acha? Faz um jeito. Eu não posso ficar tirando dela no um pouco. Aí não precisa confiar mais nela, porque todo mundo aqui é chefe tem que saber cozinhar. Se ela confiasse mais nela, eu acho que ela ia se dar muito melhor. Então eu só preciso colocar o bacon nela e geladeira. A minha receita hoje foi doce, cremosa, com bacon. Pô, será que meu negócio vai ficar com gosto de bacon? Com o meu kippie, todo mundo vai, doce como salgada, nojento. Essa vez eu não escutei ninguém, eu fiz do meu jeito mesmo. Eu fazer ah, folhas ah, de chocolate cara. com bacon. A ideia inicial que eu tinha não foi aquela, e acho que com o tempo é, foi o que eu consegui pensar. Fazendo uma pior cagada da minha vida. E eu não fiquei satisfeito com o meu prato, não deu certo o que eu tentei fazer. Cinco, quatro, três, dois, um, Kerry! Um... Vamos, Kerry, não, ah, não. limpa. Não, não posso limpar? Dá pra saber que é seu pela, é. pela sua digital. E se não tiver bom, pelo menos eu vou poder expor no Museu de Arte Contemporânea. Eu achei a sua ideia sensacional, mas não pra gastronomia. Talvez para a construção civil. Diego, Ana, Paglione e Rodrigo se deram bem na prova do paladar e tiveram uma hora para fazer a sobremesa. Já o tempo dos outros participantes foi menor, 30 minutos. Vamos ver quem vai se sair melhor nessa doce disputa. Bom, já demos uma olhada no que vocês prepararam ali no passe. Parece que vocês fizeram sobremesas bem interessantes. Tá bem claro que é, uma, que é uma competição de profissionais mesmo, né? Verdade. Vamos começar então, Renan e Mariana. Disputar com Renan de novo. Renan é um ótimo cozinheiro, mas hum, quer ganhar, né? Essa é uma verrine de chocolate 65 com uma leve picância da pimenta dedo de moça e um aroma de limão. E embaixo tem um abacaxi caramelizado com um toquezinho de cardamomo. E por cima, para dar uma crocância, a castanha do Pará. A consistência do chocolate. É tá, tá legal, tá legal. Apesar de achar que colocar a sobremesa numa taça é um pouco preguiçoso, tá bem interessante seu sua sobremesa. Obrigado, chefe. Então eu optei pela taça por conta da falta de tempo. Então, eu optando por uma decoração mais simples, eu consigo explorar mais o sabor. Mariana. Como eu iria acertar, mas fui ansiosa, quis trabalhar com o chocolate 65, com uma harmonização por semelhança. Então, de baixo pra cima, eu fiz uma cachaça com limão e manjericão, um cream cheese com limão e manjericão. Em cima, eu trabalhei com airado, um crocante e uma ganache. É, tem crocância, tem, tem um azadinho, vários sabores. Tem um cream cheese que até trouxe um pouquinho ali de sal. salzinho, né? É, ponto para as duas isso. equipes, parabéns. Obrigado, senhor. Eu esperava ter ganhado esse ponto sozinho. Bruno e Carrie. Dá para saber que é seu pela, é, pela sua digital. Na verdade, Bruno, é o seguinte, quando a gente diz que a gente quer prato a assinatura de vocês... Não precisa, não precisa ah. trazer o DNA, a impressão digital, entendeu? Bom, cabelo não vai ter. É, já é Pelo <risos> E que, qual que é a proposta? Qual é a proposta? Eu, eu fiz, proposta? na verdade, eu fiz um coli de morango e, e, e amora. Uh, embaixo, coloquei algumas frutas secas. E em cima fiz uma farofinha, coloquei uma barrinha de chocolate 80% picada por cima. E fiz um chantilly, na verdade, que não deu muito certo, de chocolate com bacon. Acho que você começa mal na descrição do seu prato, né? Você já tá informando a gente que não deu certo. Não, não. Eu, particularmente, achei que não ficou legal. Você tá certo. Não deu certo. <risos> Já esperava. É? <risos> Carrie fez um prato. Bom, como a gente... E se não tiver bom, pelo menos eu vou poder expor no Museu de Arte Contemporânea. Eu fiz uma tela de caramela uh, com uma redução de balsâmica com morango, bacon fatiado com chocolate mais 5% e com pistachios. A gente tinha muito medo do seu prato que a gente achou que tinha muito bacon pra pouco chocolate. Mas eu achei a combinação muito interessante. Obrigada, chefe. Tá muito bom soprar. Obrigada, chefe. Você concorda? Surpreendentemente, viu? Fez uma harmonização muito bacana, viu? Parabéns. Obrigada, Chef. Vitória pra ver melhor. Eu acho que foi certinho da medida, sabe? Vamos agora ver então quem teve uma hora pra cozinhar. Diego e Ana. Eu quis usar um pouco porque eu poderia ter feito uma coisa mais trabalhada, mas eu penso que a minha intenção foi o sabor, principalmente. Lindo, Diego. Muito bonito, viu? Obrigado, Muito chefe. Olha que prato lindo. Chef, eu fiz uma tortinha de caçanha do Pará. Usei um ganache também, com 65% e 80% do né, chocolate. Caramelizei a calda com Contrô, né, que é uma caldinha de framboesa e morango. Com o próprio ganache, eu fiz essa teia de aranha aí pra decorar. Interessante que a massa, apesar de estar mais grossa, não, a, a textura tá muito a legal, hora né? que eu cortei essa massa e vi essa espessura, eu fiquei preocupado. Só que ela tá incrivelmente leve. Obrigado, incrivelmente é. leve. Eu iria um pouco além, Diego. Se você for um dos finalistas desse programa, eu não tenho dúvida em qual sobremesa servir. Parabéns. Obrigado. Obrigado me dá mais garra, né, mais força, Ana. Então, chefe, eu quis usar um pouco e fiz um brigadeiro de goiabada recheado com a ganache 70% com castanha do Pará com pecorino. Ah, tá recheado? Fora, então. Sim, tá recheado com a ganache. Usou bem, ainda. É. Então. <risos> o único problema que eu vejo na tua receita é se a goiabada e o pecorino formam um perfeito Romeu e Julieta, o chocolate ficou diamante aqui, Diego. Nossa, o Lema é ousadia e alegria. Oh. <risos> fiz uma gracinha no final, né? Como ousadia e alegria. É isso, é isso que eu, que eu tento passar, né? Fico muito feliz por esses elogios aí. Leonardo Valdiceia. Com receio, porém confiante. Eu fiz um tartar de coco, cereja em calda e kiwi. É, envolvido num ganache de 80%. E por cima eu empanei e recheei uma banana. E fritei ela na farinha de amêndoas com farinha de mandioca também. Coco é um ingrediente complexo, viu? Não sei se eu gostei muito da textura mesmo, assim, né? Como você disse, essa manteiga de cacau sobrando ali já mostra que eu tenho... é. não foi trabalhado na temperatura correta. Então, tá um prato flat, assim, né? Sem altos. Entendi. Dessa Era... vez a pimenta não tava do seu lado. É, eu fiquei um pouco desapontado, né? Lógico, a gente sempre fica. Chefe, eu fiz um manjar de coco com framboesa, hortelã e farofa de castanha do Pará com gengibre e fiz uma calda de chocolate 70%. Eu achei a sua ideia sensacional, a execução primorosa, mas não para gastronomia talvez para construção civil. Isso aqui, para vedar. É. Telhado, é, é. com textura, uma textura. Né, gente? As texturas tem que trabalhar, realmente, essa, esse Bem manjar. Bem convidativo. Não, não. É. Acho que, francamente... Os pratos que não deram muito certo, nenhuma das equipes leva. Obrigado, chefe. Ah, eu fiquei até emocionada. Mas por que emocionada? É porque eu lembrei do meu filho. Ele faz engenharia e isso levei numa boa. Zé Maria e Isabela. Eu estou bastante contente com o resultado, até porque eu tive só meia hora para fazer. Eu espero que eles gostem também. Um ravioli de banana com, recheado com frutas tropicais. Um com maracujá, outro com abacaxi e outro com manga. E tem o, o, o crocante em cima é amêndoa com é, castanha do Pará. É uma ideia interessante, mas feita de uma forma muito grosseira. O ravioli está tá grosso, a massa está um pouco pesada. Que diferente do Diego, que a gente viu ah, que a massa sim. era grossa, mas que a textura estava maravilhosa. 30 minutos, né, chefe? Eu não consegui dar aquilo que eu queria. Tive que fazer três recheios, não tive tempo de fazer a massa. Talvez optar por um, e um recheio, recheio e caprichar na massa, Olha, você tivesse aí em uma Qualquer sobrevisa. um dos três, né? Okay, obrigado. Mas a gente tem que fazer escolhas e renúncias, né? É. Pois é, era renunciar a um recheio para escolher é. uma massa. Isabela. Eu fiz um colí de frutas amarelas, que eu coloquei manga, maracujá e raspas de limão siciliano E aí, em cima, eu fiz um mousse de chocolate 65%. E por cima, eu fiz uma farofa crumble com castanhas, é, canela um pouquinho e o um chocolate 80%, pra dar uma... Essa fruta em cima, ela é sempre um pouco ingrata, cortar tá né nessa? Ela, ela fica com uma cara meio sempre de mastigadinha Sim. e tal. É melhor fazer um, um confizinho, né? Tá. Mas, muito bom. Vermelho. Pode ser. Confio no que eu tô servindo, então eu fico bastante feliz com o resultado que eu consegui e que eu dei pro meu grupo também. Adriana e Rodrigo. Eu não gosto dessa última. Não. Tá muito nervoso. O que é essa coisa linda aqui, Rodrigo? Chefe, fiz uma base de biscoito. Biscoito? Biscoito é. ou bolacha? É biscoito. É bolacha ou é biscoito? Biscoito, Com extra. <risos> E em cima eu botei um pouco do chocolate, 28%. A ideia realmente nessa receita é você conseguir sentir todos os sabores. Um pouco do chocolate junto com aquele ganache que tá lá de fora, o chantilly de limão e, na verdade, a maçã que foi caramelizada em canela e anis estrela, chefe. Esse ganache tá maravilhoso. Qual o chocolate você usou esse aqui? 65, 65. Olha, prato para servir em qualquer restaurante de alta gastronomia, viu? Obrigado. Excelente, Rodrigo. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Eu fiz o meu máximo numa prova que não é a minha especialidade e eu tô aqui ganhando o um elogio de um grande chefe que tá anos e anos nesse mercado. E aí, menina Adriana, conta pra gente. Eu fiz guiosa de... guiosa E... cozido no leite de coco. Aqui a gente acho que já vê uma delicadeza que faltou. É. é. No prato do Zé Maria. A apresentação tá oriental, precisa, linda, né? Maravilhosa. É óbvio que tá linda. É meu prato, meu. sei que tá lindo. Temos até agora três pontos para a equipe vermelha, dois pontos para a equipe azul. Olha, olha a cara dela. <risos> a o que ganhar. significa que se o seu prato ganhar, vocês empatam. E o meu critério, o nosso critério, vai ser a melhor sobremesa de todas. Você ganha, fica 4 a 2 e, finalmente, vocês vão numa recompensa. Eu vou ter um ataque, certeza. Eu acho que a gente concorda. Saíram doces de dar água na boca dessa prova. Mas são as sobremesas do Rodrigo e da Adriana que vão decidir qual será a equipe vencedora. Temos até agora três pontos para a equipe vermelha, dois pontos para a equipe azul. E acho que a gente concorda que os dois pratos empatam. Vitória oh! história da equipe vermelha hoje. Parabéns, meninas. estava na hora, né? Eu acho que as meninas fizeram melhor do que a gente elas venceram. Parabéns para as meninas. O que, que aconteceu aí? Chefe, a gente queria usar bigode também. <risos> Vocês ficaram muito melhor que eles de bigode. Né? <risos> o bigode representa a nossa vitória hoje. Ah, eu adorei. Eu adoro estar de bigode. Né? Vamos à primeira recompensa de vocês. né? Aleluia! Vocês saem daqui hoje e vão patinar. Eu espero que vocês tomem muito cuidado porque a Isabela já cai na cozinha sem os patins. <risos> Equipe Azul. Além de limpar as duas cozinhas, tem 10 quilos de cebola esperando vocês, ah, e eu preciso que vocês troquem o óleo das duas fritadeiras. Ok, okay chef, chef. Obrigado, pessoal. Obrigado. Alexandre. Primeira vitória é ótima, eu acho que já tava na hora, já. Ficou umas proteções dessa pro Bertolazzi amanhã. <risos> Eu nunca tinha patinado com esse tipo de patins, mas eu acho que eu consegui pegar rapidinho. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, <risos> andar de patins pela primeira vez foi maravilhoso. Quer competir? Não. Não. Essa essa. Obrigada, meninos. Essa foi a primeira de todas as próximas que iremos ganhar. Você pode não, se dar não, mal, meu é de Deus do céu! Ai, cara, castigo, né? Castigo foi feito pra gente aprender. Chegou a hora de vocês chorarem ainda, né? Tem mais 10 quilinhos de cebola pra vocês chorarem bastante. Descascar cebola, cara, não tá com nada. Sério que é só pode descascar? Não, para de ficar falando. Deixa eu guardar, ah, para. Cara. Para que eles arrumam ah, outra boa. coisa pra gente fazer, vou parar. Não tá dando ideia. Abra a boca e falo que tá fácil demais. Vamos parabenizar quem me deu a ideia, que eu não me lembro. Agora vamos picar a cebola bem picadinha pra mim, por favor. Aê! Rodrigo ainda me fala de picar a cebola, cara. A gente já tinha terminado de descascar. Nossa, vontade de matar o Rodrigo. Rodrigo, você vai fazer vamos tudo, velho. Na boa. Vamos chorar, galera. Agora vamos chorar. <risos> Rodrigo, você tá na merda puta agora. Hein? Salve a primeira sensação de derrota que a gente tem, né? Até então a gente foi vitorioso. Rodrigo, eu tô com uma raiva do você, mano. Ah, mineiro, para de mimimi, corta a cebola. Eu... Meninas, as minhas mãozinhas estão cheirando a cebola. E agora é só focar no serviço, fazer tudo certinho e assim por diante, chegando na final juntas. Ah! Boa tarde. Boa tarde, Chef. Finalmente uma recompensa para a Equipe Vermelha. Vocês se divertiram. Muito! Muito Voltaram inteiras. Sim. Sim, Bom, vamos lá então, vamos passar o menu de hoje. Nas entradas voltam a salada caprese e o steak tartare. E eu vou ter agora também um bacalá mantecato com polenta. Primeiro prato, risoto al nero com lula, raviolone de gema com manteiga de sálvia, e pasta à la norma. Segundo prato, bacalhau com creme de espinafre e bife de tira com farofa de ovo. Sobremesa, rabanada com creme inglês. Vocês têm duas horas a gente abrir o restaurante. Ao trabalho. E começa o pré-preparo. Daqui duas horas, o restaurante será aberto para mais 50 convidados. Sabemos que não vai ser fácil fazer esse pré-preparo né, das carnes. O chefe quer um corte padrão. Dois dedos. Isso é dois dedos. Isso aqui é um dedinho e nada. É muito relativo você pegar dois dedos meus e dois dedos de uma pessoa igual o Júlio, por exemplo, que tinha uma mão desse tamanho. Então, dois dedos do Júlio era quase meia peça de picanha. Quem tá cortando picanha, isso aqui é exatamente o padrão. Qualquer coisa diferente disso não vai ser servido. Gente, pra que, que é esse ovo cozido? Farofa? A farofa é o ovo que é ovo não é cozido. É o ovo mexido. É o ovo mexido. Nossa. Não é. Nossa, o que? É o ovo mexido. É o ovo bem? mexido. Eu pego mais, não precisa falar nossa, que escroto. cuidado do que eu faço a beleza. Obrigada, viu? Acho que elas ficam com raiva de mim e acham assim: vamos eliminar a Val e daí a gente faz uma equipe mais unida. Mas a verdade não é isso, porque elas não são unidas. Isso é um creme, cara, pra. Já fez? Pra Sim. Calma aí. Dá licença. É bem quente, hein? Pode deixar. Tá talhado, tá? Tá focoar? Olha, se é assim, eu não sei. Mas que ficou bom pra c. Ficou. Eu quero que vocês rapidamente me indiquem um líder. Bruno, Bruno. eu Bruno, não concordo. Okay. Pra mim, ele não é um líder da equipe. Mas não fiquei com inveja. Eu acho que se a equipe o vê como um líder, tudo bem pra equipe. Vocês? É. É a mesma é. coisa? Um é. líder? Eu. Quem? A, a, Kerry. A, a Kerry? Gente, tem que chegar no consenso. Eu não tô entendendo, gente. Vocês Cada uma tá falando um nome. Dá pra me dar um não nome só? A Japa. A Japa. a Japa. a Japa. Adriana, ok. Bruno, eu quero que você divida as praças do time vermelho. Uh, Japa e... Mari, Carnes, Val e Kerry massas, Isa e Ana entrada. Eu procuro colocar as pessoas ali onde eu sei que vai dar problema. É a mesma coisa Adriana. Rodrigues é na entrada, Léo e Renan na massa, Bruno e Diego na massas. Pro Léo. Ele é mais atrapalhado, então eu botei ele junto com o Renan para dar uma atrapalhada maior. <risos> Tô abrindo o um restaurante, hein? Armando! As portas do Hell's Kitchen se abrem para o quinto jantar da temporada. Quem vai dar adeus à cozinha mais temida do Brasil? Comanda mesa dois, três pessoas. Uma caprese, um bacalá, um tartar, segue. Um risoto, um raviolone e uma pasta lá norma segue um bacalhau e dois bifes de tira. Okay, um chef. ao ponto e um bem passado, okay, entenderam? Chef. Okay, Sim, chefe chef. Rodrigo, fala, dá uma olhada nessa caprese aqui, por favor. Vou mais queijo. Mais uma rodela de tomate, mais uma rodela de queijo. São seis rodelas de tomate e seis de queijo. Eu sou um excelente cozinheiro assim como o Zé e a gente vai tirar essa praça de dentro. E esse tartar perdido aqui no passe? É a do primeira mesa, só tá faltando ele levar, chefe. Só tá faltando tá ele levando. levar não, tem mais coisa, né? Eu tô esperando o resto da mesinha. Sim, ele vai levar, chefe. Tá pronto, a assim gente que me avisar, Rodrigo. Eu sei, eu vou pensei... Precisa me avisar, velho. Nem sabia que tava levando, meu. Tá, desculpa, chefe. Foi mal, Zé, desculpa. E quem fez essa polenta aqui? É, eu adorei ela, chefe. Mas não fui eu que fiz a polenta. Fui eu, chefe. Colocou aqui dentro que não é polenta? Coloquei cebola. Quem colocou cebola? Por que colocou cebola? cebola? Tem cebola na receita? Não me lembro de cabeça agora, chefe. Não lembro de, de cabeça, que... você não inventa o que não tem. Entendeu? Entendi, chefe. Além do que tá cheia de grumo, mal feita, dá tempo de fazer outra? Não, chefe. É Óbvio que não. que não. Sabe o que você vai fazer? Vai pegar a delas. É difícil, né? Você ouvir o chefe gritando com você, é deprimente. Eu tinha na minha cabeça, não sei porquê que. Que a cebola ia na receita, vai na receita, né? Eu tenho que correr pra cozinha das meninas e prestar um pouco delas pra continuar o serviço. Preciso que corte essa aqui pra mim. Tá, quantas? Isso é. aqui é a sua, eu só não. Eu não tenho Essa não é, essa é minha. Essa, essa é, a sua. é dela, isso. Tá, então eu preciso. Quantas? Já agora. trouxe a polenta? Já tá, trouxe a polenta? Tá aqui, chefe. Tô cortando tá nessa praça? Não, chefe. Então sai daqui! Sim, senhor. Não, com a polenta é dele, a polenta! Chega, dá pra. Mas eu vou cortar ali. pra ele, chefe. Não, não vai cortar, você tá nessa praça! Não! Pega a polenta e deixa lá, já fez <risos> Sim, senhor, chefe! É lógico, quando você comete um erro, sempre passa pela sua cabeça, fiz merda. Vai subindo, vai subindo. Pode ir? Pode. Pode, Já leva a sua. sua. Uhum. O menu de hoje, a princípio, muito tranquilo. Mas acredito que se a gente se organizar bem, as coisas foram da maneira que o chefe Bertolazzi quer. Tem mais uma torrada, não? Tem esse chefe, peraí. O andamento da praça tá muito bom, tá tudo perfeito, tá tudo organizado. Tá, agora a gente tem um tartar e uma, um bacalhau. Um tartar e o quê? Um bacalhau. A gente manda todos os pratos certinho. Tudo ok. Um. Obrigado. É agora, né? Vai hum? o O risoto tá pronto. Tá pronto? Pode mandar Pode. lá. Pode. vou montar a primeira mesa e a segunda? Sim, senhor. Então, o ver. risoto Bom. eu monto aqui. Bom. Vocês não entenderam isso até agora. Perdão, chefe. Eu quero experimentar, inclusive. Dá pra trazer a panela? Sim, senhor. Ô, oh, vem aqui, vem aqui. Não. Quem fez esse risoto? Fui eu, chefe. Você tem problema com cor? Olha isso aqui. Não, tá bem mais cinza. Isso aqui é tá, cinza. Chef. Certo. Pois é. Mais... Eu quero o padrão, eu quero igual. Tá, isso aqui certo. não é um risoto alneiro, isso aqui é um risoto al que é tá. cinza. Certo, chefe. Dois minutos, chefe. Ah, você vai fazer um risoto em dois minutos agora, eu como vou, é que é a mancha? Eu vou, eu vou misturar aqui, chefe, e tentar deixar ele mais negro. Vai tentando, gastando tá. toda a tua tinta de lula, até você não ter nada. Porque isso tem que entrar dentro do grão, faz ficar preto, porque é preto esse risoto. Certo, chefe, vou fazer ficar preto. Mete bronca nisso aí, velho. Ó, vai um saquinho desse pra cada dois risotos. Tentei, diversas vezes, voltar assim, a me concentrar dentro do serviço e tentar soltar as coisas, mas, meu, acabou atrasando tudo. Renan, é, não, não, não entra não, na não, minha não, eu tirei, praça. Eu tirei, meu, não, não, Deus. eu só tirei porque você tá. tava mexendo na outra. Se não é a gente esses se outros. confunde. Esse outro vai uns quatro minutos, mais ou menos. Pode tacar fogo na bunda dele aí, viu? Tá, tá com fogo, bastante fogo. Eu tenho seis mesas de massa liberada já, sendo que a primeira meia hora atrás. Sim, senhor, chefe. Eu fiz sempre da massa. Faz de massa e eu faço. Eu, eu, eu, faço. Eu, eu não sei mexer com essa massa daí, mas... Ela te explicou direitinho, lembra? Não, mas eu prefiro fazer risoto hoje. Eu fiz duas vezes massa. Na verdade, que Eu não sou oh, muito care. boa de massa. Você quer... Se você care. puder ficar na massa, eu te agradeço. Ela quer fazer só risotas, porque ela. Não quero fazer outras coisas. Vou ficar nós três, tipo, nós dois, nós três. É. Vocês fiz tá. muitas vezes risotas, Val. Então, mas. Muito difícil, fechando. Abre também, é, por favor. Porque ela falou, ela não sabe. Manda ela fazer o pene. Ela não faz nada. Vai fazer no pene, senão ela tá. vai atrasar vai ser a muito praça. delicado. O pene já tá aqui Dani. A dificuldade é na massa da Kelly. Não estão é, uniformes, o filme está colando na massa. Eu dei esse filme. Fucking massa merda. Massa! F***. Meu dificuldade foi só por causa eu não tinha jeito pra separar massa hum. no filme. Dá uma olhada no que a Val fez. Carilho. Hoje ela faltou com respeito comigo. Ela errou a massa do pré-preparo. Com bastante cuidado para não sim. desperdiçar. Só, só tirou uma, tira da plástica. E aqui, Nossa. ó. Then, eu uso... Isso. Tá. A Carrie tem uma dificuldade de abrir os saquinhos. Põe o recheio no sim, meio, eu sei. a gema Sim, sim, eu sei. Essa parte. Onde você tem ovos? Ovos estão ali. Tem que montar prazo, Vamos, Vamos montar da prazo, gente? Gente. O que eu acho mesmo... Ela não colocou semolina dentro do filme. Gente, essa parece muito líquido, gente. Essa creme de ravioli, quem fez isso? Eu. Você acha que não é muito mole? Ele tem que ferver, Não, porque prima. ele é só creme de leite. Tá bom. Com só? Faz eu estou Vou bater. É porque ele está separando. Porque o creme que eu preparei começa a separar, porque é um creme muito gorduroso. Mas é muito simples, é só bater. O creme de volta, que ele recupera. Você bate? Eu pensei agora, eu vi, mas... Ela tem uma dificuldade de montar o molho. O molho que eu monto, o saquinho que eu abro. Gente, vocês precisam se organizar, vocês duas. Depois desse prato, vocês me devem Bem, mais eu, três cabelolos. Em tá bom, vez não. de ficar puxando massa duas horas, em vez de ficar olhando a massa Tô cozinhar, dela, que é. não vai mudar nada se você estiver olhando ou não estiver olhando. E cuidado, porque essa massa pode estar crua, porque não ficou nem um minuto aí. certo Aí sim você vai lá, faz a massa, você em vez de ficar puxando essa sotese, faz massa! Eu preciso de mais três raviolones! Sim, chefe! Vocês vão ficar esperando o quê pra fazer? Vou montar o prato, chefe! Vocês estão tão perdidas que nem com o Waze vocês conseguem sair daqui hoje! Sério, eu não fui pedida! And... Desculpa, foi tão c com isso! Carrie, Carrie! Eu vou stick Desculpa, Ellie. Waze. Vou Desculpa. usar o Google Tradutor agora. You're lost. No, I'm not. You're lost! No! <risos> Não. Quando falo, oh, Google Translator! Sério, eu não fui pedido nem pouco, nem pouco mesmo. Vamos ver. Limpa seus quentos. Tá. Eu tenho mais uma. Léo, tá pretão? Tá bem pretão, cara. Não, tá branco ainda. Então né? vai faltar, cara, porque... Cadê o resto? Eu tô colocando um pra cada dois outros Eu tinha seis. Ele torrou cinco sacos de tinta de lula e acabou. Cinco, dá pra fazer dez risotos. Você acha que vai dar? C... Né? E o Léo fez cagada hoje e soltou um risoto cinza e aí começou a atropelar um atrás do outro. Oh, daqui... a primeira mesa aqui, aviso ver. importante aqui pra todo mundo dessa cozinha: mesa três, quatro pessoas acaba de completar uma hora esperando um prato de massa. Vamos aí, Léo. Vamos aí, Renan. Isso Vamo aí. Vamos bater palma pro Léo. Bater palma pro Renan. Hoje, minha cozinha foi uma bagunça. Meu serviço foi uma bagunça. Pode levar a primeira mesa? Pode. Tô fazendo da segunda, tá? Gente, eu tenho risoto pronto já. Tem, tem, tem. Risoto tá pronto, a massa não começou nem a cozinhar, Carrie. Não, não, mesmo. E por não. que não? Por que não? Porque eu tô lutando com essa massa. Mas por que você não cozinha aquela que tá pronta? Pelo amor de Deus, me então, solta quer, uma me mesa, dá, c... Me dá, Kelly. aqui, ó. Corta aqui no meio, ó. Rápido. Eu perdi 80% do meu tempo lutando com esse filme grudado na massa. Ah, oh, graças a Deus. Ô, oh. Val, oh, você tá parado aí puxando essa massa duas horas? Sim, chefe. Tô indo. Eu não tô tendo nenhum problema com o riso. A única preocupação é que ele fique bem preto, igualzinho a foto que o chefe tinha mostrado pra gente. Isso é quenelle? Sabe o que é uma quenelle? Vou fazer de novo, chefe. Okay. 25 minutos já esperando essas massas. E aí? Quanto tempo? Ah, fica tão frustrado quando coisa não tá organizada. Ô, Carrie, vem aqui. Estavam todas lisinhas com padrão até agora. E agora. Nem esse. Eu não sei, talvez eles dentro da massa. Dobrando tudo. Isso não consegue. é o mesmo padrão que você trazendo. atrás Volta. Tá. Se sentindo decepcionada na minha equipe. Bloquei okay com os pratos a massa tá seca, seca, dura e o braço tá frio. Nossa, só pedir para você tirar o talher, por favor, Nossa. e eu já volto para você. Desculpa, viu? O cliente falou massa seca, dura e fria. Gary, não é um minuto ali para cozinhar. Desculpa. Desculpa. Não é um minuto que cozinha essa massa. A massa tá crua. Mas eu deixei, chefe. Sinceramente, eu fui lá três minutos fazendo outro raviolis. É. Não tá, tá crua ainda mas. Tá bom. Tá frio, porque esperou a Val fazer as quenelles. Tá bom. Eu preciso de outro na mesa quatro. Desculpa. Com licença, tudo ok? Fria. Fria? E a sua? Gelada? Só um instantinho. Desculpa, Nossa, viu, gente? gelada, não dá. Não, vou voltar pra vocês, só um instantinho. Obrigado, viu? Aí, ó. Parabéns! 50 minutos para entregar a mesa e vocês me mandam massa fria! Então de parabéns vocês dois, viu? Parabéns! Quero mais um ravioli e um pene já, voando! uma coisa atrasando a outra, velho. A massa foi fria porque o risoto atrasou. Eu tava do lado dele, eu tava tentando, e uma coisa atrasava. Essa primeira atrasa, a segunda vai atrasar, a terceira vai atrasar, então vira uma bola de neve. O que nós fizemos foi o mais rápido possível devolver uma massa boa, quente, pro cliente. Eu quero que é nele igual desse prato. Eu quero igual as que você tava fazendo. Por que mudou? Eu fui ligar a chapa onde a gente faz as carnes. Eu não tava conseguindo colocar fogo. Uou! Essa cozinha está pegando fogo. O que aconteceu? Eu deixei o gás, já pegou, já baixou. O registro do gás ficou aberto. Ah, esse daqui é ponto. Tenho que tirar meu peixe. Eu adoro peixe. Picanha também, eu adoro. Eu que fiz o mesmo passo. Eu acho que o Bruno me colocou na Praça das Carnes sem pensar. Que que é essa porra dessa azeitona inteira? Está de sacanagem, né? Não, Javi, desculpa. Carne pra mim é um desafio. A gente tem um pequeno problema no primeiro prato. Mariana! Tava certo o ponto da carne. É, você receber um elogio é fantástico, ainda mais quando é algo que pra você é um desafio. Ai, ah, é. Yeah. É uma delícia. Mariana, os pontos estão ok, o bacalhau tá ótimo também. Obrigada, chefe. Diego, mais oito minutos, mais ou menos, pra carne ficar bem passada, tá? Beleza, Bruno. Eu e o Bruno nós nos damos super bem e gostamos de trabalhar juntos e tal. Bem passado. Ponto, chefe. Armando! Bem passado. Ponto. Perfeito. Parabéns, Bruno Diego. Obrigado, Obrigado chefe. Chef. Duas rabanadas. Sim, chefe. Eu fico responsável pela sobremesa. A Ana fica mais ali na organização. Tira, tira, tira tudo. Aí. Queima. Aqui. Tem mais, chefe? Já não Tô esperando não. até o fim, porque tem que sobrar uma para pra mim. Três rabanadas. ouviu chefe. O chef. que aconteceu? O creme inglês? Eu acho que não tá bom. Não tá fazer bom? Outro. Não sei. Quem fez o creme inglês? Fui eu, chefe. Você também? Sim, senhor. Você vai o que, que você fazer? não fez hoje tá dando certo? Não, não sei se tá bom, chefe. Eu acho que tá ali, mas eu posso ver. O creme inglês é muito sensível. Você não pode realmente ferver. E, e o Léo, ele simplesmente não só ferveu com... Como reduzir o molho? Bel, é, tá rápido, já talhou. Tá Você ajuda? Esse é o um creme, cara, pra... Já fez? Pra rabanada, sim. Calma aí. Dá licença. bem quente, hein? Pode deixar. Tá talhado. Tá bom coar? Continuou fazendo ignorou completamente. Aí na hora que eu peguei a praça, eu vou fazer o quê? Eu não posso soltar aquilo ali, tô mais forro e ele c**** de qualquer jeito. Fiz um novo. É, tá certo. É, eu nunca tinha feito creme inglês. Eu fiz do jeito que eu fiz, do jeito que eu achava que era, mas dava para usar. E, na verdade, eu não gosto de ser injusto. Eu não fiz para prejudicar o Léo. Eu fiz simplesmente porque eu ia assumir uma praça e eu tinha tempo de fazer um creme inglês do zero. E foi o que eu fiz. Mais um jantar. E eu ainda espero mais de vocês, principalmente que diz respeito ao tempo de entrega dos pratos. Eu vou pedir pra vocês irem lá pra trás e me trazerem cada equipe um nome pra eliminação. Só que eu vou pedir pra vocês pensarem muito bem nesse nome que vocês vão trazer. Eu quero que vocês tenham certeza absoluta de quem vocês estão colocando na minha frente. Entenderam? Sim, Sim é. galera eu me auto-indico, obviamente. Estou muito chateado ah, comigo mesmo, porque simplesmente foi um dia que deu tudo errado para mim, desde o meu pré-preparo até no serviço. Tem certeza, né? Sim, senhor, com, com certeza. No contexto do serviço, hoje, ele foi o que fez mais errado. Só as massas são, tá na parte das massas, né? Realmente tem que ir a Carrie e a Val, porque tava no, no setor das massas. A minha massa voltou mas por que eu fui extrapolado? Por causa do filme crudado na massa, ponto. Assim, desculpa, eu não vou me auto-indicar por não. conta dos filmes, porque você fez a massa. Gente... Tamanhos não. A massa. Ah. não posso fazer nada. Tem que ser justo. Claro. E você sabe disso. Você, você Hoje, infelizmente, assim, eu tô triste pra caralho, velho, porque se você sair, você tá no meu quarto lá comigo, você é c... velho. É irmão, né? A praça dele foi a que deu mais problemas e por conta dele. Ainda resta uma esperança. Eu tô com bastante esperança. Quero muito que ele fique. Espero muito que as meninas tenham cometido mais erros do que ele. Carrie, ninguém tá indicando você. Não, eu sei, mas eu tô falando dele. Não tem opção. Tem sim. Claro que tem. Você eu não quer o Eu indico Val. Eu indico a Val. Não há consenso em quem indicar. A Carrie quer me indicar, eu quero indicar a Val. Tá, tá bom, bem. é eu. eu então, mas é... Eu não acho justo. Eu não acho muito gente... é justo para mim também. Se vocês quiserem, eu vou. Se é para ficar nesse né? vai, não vai, vai, não vai, eu vou. Mais um competidor deixa hoje a cozinha do Hell's Kitchen. Qual dos participantes vai parar de sonhar com os 100 mil reais em barras de ouro? Vamos ver então se vocês tiveram a mesma percepção que eu do serviço do jantar de hoje. Equipe azul, quem é o indicado? Eu me autoindiquei, chefe. Por favor, vem à frente, Léo. Equipe vermelha? Eu, chefe. Por quê? Eu fiz o pré-preparo da massa e a Carrie teve dificuldade de abrir a massa do filme. Por isso que eu tô aqui. E você acha que o problema foi o filme na massa? Não, porque eu abri, chefe. Não, então você tem o direito de escolher agora qual das duas vai estar aqui na frente. A Carrie. Por favor, Carrie, vem pra cá. Pode voltar. Obrigada. Ela fez de raiva. Ela brigou conosco antes e isso. Assim, eu, eu não vou indicar, me indicar, eu não vou mesmo, eu não vou sair esse jogo por causa dessa massa. Se o problema foi minha massa, vem aqui e explique qual foi a massa. Se o problema era o filme na massa, como é que você me soltou as primeiras massas perfeitas e as outras não? Chefe, no começo eu falei, foi eu. Porque Sim, obviamente... mas no começo o molho tava bom e ele foi ficando ruim. Não. Sim. Estão tão perdidas que nem com Ace vocês conseguem sair daqui hoje. Hum? Vocês precisam se comunicar, principalmente Carrie e Val, duas que não falam nada. Ou se falam, não passam a informação correta. Eu não sei quem vocês estão querendo sabotar, se não é vocês. Não, vocês. não quero mesmo, sabotar ninguém. Léo, hoje não foi muito seu dia, né? Léo, chefe. Infelizmente. Bicho pré-preparo. Uma polenta com Grosseiro. grumos. É que você colocou aqui dentro que não é polenta? Coloquei cebola... Quem che... colocou cebola? Por que colocou cebola? Tem cebola na receita? Não me lembro de cabeça agora, não, chefe. Não, lembra Eu cabeça, chefe. não lembra de cabeça, você não inventa o que não tem. Entendeu? Entendi, chefe. Além do que, tá cheia de grumo, mal feita. Dá tempo de fazer outra? Não, chefe. Óbvio não. que não, sabe o que vai fazer? Vai pegar delas. Usou, se não toda. Quase toda a tinta de lula. Mesmo assim, ainda entregou o risoto a desejar. Vai tentando, gastando tá. toda a tua tinta de lula até você não ter nada. Porque isso tem que entrar dentro do grão que faz ficar preto. Porque é certo. preto esse risoto. Certo, chefe. Vou fazer ficar preto. Realmente, você tava c****** hoje. Tava. Tava c******íssimo hoje, chefe. Léo, você é provavelmente a pessoa mais divertida dessa equipe, Sempre fazendo todo mundo rir. Pelo menos acho que isso eu fiz certo, né? No dia de hoje, em outros dias... Porque no serviço de hoje... Eu sei, chefe. Você me fez chorar. Eu sei, chefe. Perdão. Traz seu dom. Obrigado, pessoal. Prazer. Foi um dia que não funcionou pra mim. Eu fico triste por ter, não ter mostrado o serviço que eu gostaria de ter mostrado. Obrigado. Obrigado, Sorocaba. Obrigado, Brasil. E também levo muito o aprendizado que eu tive com o mestre Bertolazzi, com os outros chefes, isso eu vou levar para minha vida inteira. E eu tenho certeza que eu estou um passo à frente de muita gente por ter entrado nesse programa e aprendido o tanto que eu aprendi. Equipe vermelha estava em desvantagem, e agora a equipe azul está em desvantagem. Espero que daqui pra frente, a gente só sirva pratos incríveis nesse restaurante. Ok? Embora. Um tabuleiro e diversos micos aguardam os participantes. <risos> e o casal Renan e Ana apronta mais uma. Chefe oi, oi, oi. posso dar uma palavrinha com a Ana agora, chefe? É importante? Muito importante. Mesmo? Mesmo, muito, muito. É no sábado que vem, o programa que quebra tudo na TV. <faz>